Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Eu sou o Norberto Tchau. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer pra vocês uma tag original, a Academia Book Tag. <risos> A gente tá o okay, em 2016, século 21, a questão da busca pela saúde está em alta, gente. Então a gente precisa, né, relacionar a saúde com as coisas da nossa vida. E o que é que a gente ama muito na nossa vida? Os livros. Então nós, junto de vários outros booktubers, lançamos algumas ideias, né, o corpo desta tag maravilhosa. E acabou que a gente, né, levou com uma barriga, o tempo foi passando, e eu resolvi pra agora pegar todas elas, juntar todas e lançar aqui como uma tag completinha, né, com um corpo bem estruturado. Número 1. Um, Valteres, livros para malhar para essa questão, meu livro poderia ser outro poderia, mas eu escolhi esse porque ele não só é grande, como ele parece. Ele tem uma, uma coisa robusta, entendeu? Então, acho que é uma boa resposta. A minha resposta é, de fato, um livro enorme, que inclusive eu vou dar ideia na academia pra trocarem pelos alteres, que é Queda de Gigante, gente. Que livro imenso. E ele vai aumentando, viu? Conforme a série vai passando, vai aumentando. Dois, Jump. Livro pra você pular em cima. Eu vou alimentar aqui a polêmica e vou falar um livro que é aqui no Vedolf fiz resenha e foi um belo desastre e como eu senti que várias pessoas concordaram comigo, é, talvez eu pularia em cima <risos> o meu livro, eu também falei aqui faz algum tempo, foi um dos últimos lidos que é a HQ Celeste se eu pudesse, eu, inclusive chamava todo mundo que assiste esse vídeo pra pular em cima do livro também, ah, quanto ódio no coração, <risos> pelo amor de Deus 3. Atleta Frango um livro que nem o Whey Protein salva eu vou trazer a polêmica de novo mas eu citei aqui o que pra mim foi um livro muito fraco Eu não sei se porque eu vi o filme antes Mas pra mim foi muito fraco Porque acabou, eu fiquei tipo, gente, sério Enfim, desculpa quem gosta do livro, mas não funcionou pra mim O meu livro fraquinho é Os Três De Sarah Watts Gente, eu fiquei eu li esse livro com empolgação Aí ele foi, eu era legal no começo Só que foi chegando, assim, foi, sabe, caindo Foi lá, para abaixo, descendo, descendo, descendo Acabou que não fez sentido de jeito nenhum Foi um livro que passou e... Passou e não ficou nada Quatro Selfie no espelho, um livro que eu comprei unicamente pela capa Esse foi mesmo, somente pela capa, mas foi do Teu Sol não é conhecido como Eu Te Darei o Sol Na verdade eu pedi pra uma tia minha comprar a versão portuguesa Porque a capa é muito mais bonita que a daqui O banco não vai ser na leitura, né? Porque enfim, é em outra, né? Em português de Portugal, que dizem que é um pouco mais complicado Uma a pessoa... Ah. Tudo bem, eu comprei o Wallen e o Gênio basicamente pela capa As pessoas diziam que era bom, mas eu comprei pela capa eu não vou mentir que eu comprei porque a capa é bonita é bonita, gente. E tem um textura, tem um veludo. É bonita demais. 5. Elíptico. Um livro com muitos altos e baixos. Essa foi difícil pra mim? Mas eu vou citar o presente do meu grande amor, justamente por ser um livro que, de contos. Né? São vários contos, então vários autores. E aí eu lembrei bastante dele porque tem uns contos bons, uns contos não tão bons. E aí eu achei que foi muito. O meu livro que tem muitos altos e baixos é A Ilha de Victoria Islop Não porque ele tem partes ruins, mas porque os personagens têm momentos de glória e momentos de fracasso. Tá entendendo? Assim eles têm momentos que estão muito bem na vida e têm momentos que estão muito mal na vida. Então tem essa alternância aí na vida deles. 6. Crossfit. Um livro rápido e intenso. O meu não poderia ser outro que já foi estava aqui mais Maradáia não tem mais comentários sobre isso. o que me faz pular é um livro rápido e intenso gente além de ser rápido e intenso ele é tão bonito e emocionante sete Primeiro dia de treino Um livro que te destruiu Ai gente, o meu, eu vou citar aqui passarinha Porque foi um livro, olha, eu fiquei é bem mal É um livro lindo, muito, muito, muito lindo Mas eu fiquei, ó, tá? Quando você fica é Coraçãozinho É, foi, eu fiquei, ó Eu também fiquei, e o livro foi Dois garotos se beijando Que livro lindo, gente, que livro maravilhoso eu Acabei, o livro já tava acabado, eu não queria mais nem saber de nada Na minha vida, eu acho que foi depois desse livro que eu entrei na ressaca Porque depois dele eu não consegui ler nada mais direito Hoje já deu o que? Vinte e pouco, eu acho que eu não li nada Desse mês. Cheio. O quê? 8. <risos> revezar Aparelhos. Um livro que você leu em maratona ou em Buddy Read. Eu vou citar aqui o lado Feio do Amor. E tem vídeo, né? Sobre ele. E foi. Não foi uma coisa meio combinada. Foi não foi, né? Porque foi é, um pro canal, mas foi uma coisa assim: ah, a gente não... Ah, vamos fazer, vamos ler junto. Ah, é, aconteceu. Quis, né? O meu livro é o livro do cemitério, que a gente leu meio em conjunto, né? Em Buddy Read, é, e é. meio que maratona, meio que projetinho, é. né? Com Yara do Conto Encanto e Paulo do Livraria em Casa. E é um livro muito bacana. Enfim, lê e body read aí mesmo, só isso. 9. Frango com batata doce. Um livro que você enjoou. Na verdade, não foi nenhum enjoo, mas eu abandonei For... abandonei não, né? Porque eu falei que não abandonava o livro, aí tô falando é, que abandonei é, é, não pode. Não é que eu tenha enjoado, mas eu deixei um pouquinho de lado, Lugares Escuros de Guilherme Flynn, porque eu não fui muito com a cara da personagem do filme e aí isso trouxe pro livro e eu tô enrolando muito mas tamo aí. O meu livro que foi... É Destinos e Fúrias Para salientar que a história é boa O livro é legal, só que não funcionou pra mim de jeito nenhum Assim, chegou em um momento que eu já tava assim, Saturado, sabe, de ler Fui só lendo por obrigação e terminei o livro 10 é a questão da polêmica Um livro bomba, aquele que não cumpre o que promete Eu vou ter que citar aqui A peculiar tristeza guardada num bolo de limão Eu li a sinopse e parecia massa Uma menina que consegue saber dos sentimentos das pessoas Através das comidas que elas fazem Uma coisa maravilhosa Mas eu me decepcionei muito com esse livro. Um livro que eu esperava que fosse me fazer muito feliz, fosse me tirar de uma ressaca, de repente... Ou não, né? Na verdade, porque eu já tinha sido advertido dessas questões. É o substituto de David Nichols, que promete, pela capa, pela sinopse, ser um livro super divertido. E acaba não sendo. Acaba sendo um livro divertidinho. Pra finalizar, a gente vai indicar algumas pessoas aqui pra fazer seu tag. Pessoas, inclusive, que participaram, né? Da criação dela. Então, vamos lá pro que interessa. Riana Jateana, 3Dudes, Yara Piccolo, do Conto e Canto. Irine Leoncio do Cabuc TV, Livraria em Casa de Paulo Hatz, Thalita do Thalitando, Já que demarcando uma Página, quando linha e Mexeus, o nome de Mexeus. Fabio Damas do Mundo Paralelo, Natália Cardoso, Leu e a minha Persone do Estante da Persone, e quem mais se sente tagueado, porque enfim, a gente não tá lembrando em todos os das pessoas, <risos> mas todo mundo tá intimado a fazer, tá convocado, Sim. porque a vida é assim. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não foi inscrito, é. seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar a gente nesse vídeo finalzinho de veda e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Era pra gente ter botado umas roupinhas, não era? Que roupinha? Umas faixas na cabeça. Não. Ah. <risos> Ai, Gosto de praticidade na minha vida.